Depois vem a decisão de ir à consulta, então uma coisa é assumir um compromisso de um agendamento. Outra, outro passo que menos pessoas percorrem é comparecer à consulta. Né? E aí a gente vê muitos colegas com pro, muitos problemas com faltas. Carla, eu tô lá nas redes sociais, tenho agendamentos sim, as pessoas se comprometem, dizem que querem saber mais, que querem me conhecer, e tudo mais só que não comparecem a consulta faltam demais né então esse é o próximo passo é claro que como é um funil dá para entender que muitas pessoas têm que ter contato com seu nome menos vão assumir o compromisso de um agendamento menos ainda vão comparecer a consulta né por diversas razões e aqui quando o paciente entra no seu consultório e ele senta na sua cadeira para uma consulta, quer dizer, ele chegou lá, quer seja por, porque ele viu você, é, uma placa sua na rua, ou uma palestra sua, ou redes sociais, enfim, não, não importa, ele está lá no seu consultório, mas ele ainda não é um paciente, ele é um paciente em potencial, ele só vai se tornar seu paciente ou seu cliente se ele fechar o tratamento com você. Né, se ele assumir esse compromisso de se tratar com você. E aí é fundamental aqui, né, nesse momento, você usar os oito princípios para converter em tratamento. Para fechar o tratamento. Tá? Que são oito passos que eu falo muito sobre isso. Que precisam estar dentro de uma consulta bem feita, bem elaborada. Para você que é odontopediatra você pensar, é, fazer uma consulta planejada, o que é que você vai falar para aquela mãe, o que, que é importante para ela, né? e não só dar um diagnóstico e dar o valor, né? ou entre aspas, o preço do tratamento. Né? Então, é fundamental você planejar essa consulta, de acordo com a sua especialidade, né? mostrar imagens. Fazer aquela pessoa imaginar o que ela vai ganhar com o seu tratamento. Então isso é importantíssimo estar bem elaborado para você fechar a consulta.